Eu quero te convidar para meditar comigo e eu peço que você escolha uma emoção que te aflige, uma emoção que te incomoda e nesse momento que nós vamos silenciar a nossa mente vamos respirar de maneira consciente eu quero que você olhe para essa emoção e imagine se como se fosse um boneco de neve que à medida que a gente vai respirando e vai meditando vai ficando no estado de presença você possa olhar nesse estado de consciência como se esse sentimento essa emoção que está te incomodando ela fosse derretendo a luz da consciência como diria cartório então, eu vou tocar o sino eu peço que você respire lenta e profundamente mantenha-se nesse estado de presença consciente desconstruindo Sua atenção focada no momento presente, enquanto você respira. desse incômodo, se despedindo desse cômodo, sendo grato pela experiência e assumindo o leme, o barco da sua vida. E diga pra você você eu mereço ser feliz. Eu mereço ser feliz, eu mereço ser feliz, saudável e próspero. Eu sou o artesão, artesão do meu próprio destino.